Que beleza, mano. Alanis com suas intros fantásticas aqui. Tinha que misturar o nome dele com o do Calil, né, velho? Então tá bom, é isso aí. Estou aqui com o meu querido Alanil, porque nós temos aqui que conversar mais sobre o God of War, levantar teorias. E temos aqui o nosso querido, delicioso, seduas, a voz mais linda do YouTube, Calilzeira, do canal Gamer Liu Games. E aí, meu brother? Fala, garotos. Nossa! Que beleza, mano! Como é que vocês estão, caras? E aí, bom demais? Fala, canal Meia Lua! Tamo aí, cara, tamo aí, tamo aí, tamo aí. Vou trocar uma ideiazinha sobre God of War eu vou mandar esse áudio seu pro Ricardo Aresma. Estamos aqui pra poder conversar hoje sobre uma passagem do God of War 2018 que o Mimir traz acerca da Yormungandry e também levantar uma teoria aí, conversar sobre o porquê que a galera agora tá atrás tanto do Atreus quanto do Kratos nesse God of War 2018 e que tá se estendendo agora pro God of War Narok. Então tem muitas informações interessantes aqui acerca do que pode acontecer. É sempre bom a gente frisar, porque é teoria, né? Que a gente tá fazendo aqui. Então, se você tá curtindo os vídeos de God of War, deixa seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Carrega do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E o canal do Caliuseira, que tá aqui embaixo, no uh... comentário fixado, cara. Acessa aí, se inscreve lá, porque esse brother aí faz um conteúdo, ó lindo, maravilhoso, delicioso também, cheiroso. Obrigado mesmo, velho. Pois é, Caião, a gente tá aqui que não se aguenta mais de, de ansiedade, né? É sempre assim, né? Eu Sim. lembro em 2016, quando saiu o primeiro trailer na E3, a gente já fico, ficou dois anos aí, uh, não vi a hora do jogo chegar, e agora a gente tá na mesma situação, velho. Só espero que realmente o jogo chegue o ano que vem, que já tá pertinho, né? O 2022 tá chegando aí. Não, não adia o jogo, pelo amor de Deus, tô com vontade de pegar isso aí logo, descobrir <risos> Né? O que vai acontecer com o Kratos, o que vai acontecer com o Atreus e toda essa trupe, essa, essa corja de deuses Aesir aí Que vão sentir o poder gélido do machado do menino, cara, o bagulho vai ser louco E pra gente poder começar a discutir um pouquinho aqui sobre essa teoria que a gente vai trazer Do porquê que essa galera tá atrás do Atreus, vocês vão entender daqui a pouco Ah, o pessoal vai falar tipo, ah, mas é porque ele é o Loki, sim! Mas tem muita coisa sobre o Loki que ainda não aconteceu que o Atreus precisaria fazer. A gente precisa discutir sobre isso, entendeu? Então, primeiro, eu vou trazer uma passagem do Mimi do God of War 2018. Em uma das conversas que ele tem lá com o Atreus e com o Kratos, né? Onde o Atreus pergunta pra ele, então, por que você conversou com o Yormungandri? Porque tem uns momentos que o Mimi conversa com a Cobrona lá pra poder pedir algumas informações. Daí, ele fala, então, a Cobra tava falando comigo o quanto você era familiar. E o Atreus fala que é impossível. E aí, o Mimi concorda e fala, e se ela estiver falando do futuro e aí ele conta uma história que dizem que a luta da Jormungandr com o Thor no Ragnarok ela foi tão violenta que fez uma rachadura na árvore da vida, fazendo com que a serpente voltasse no tempo antes do seu próprio nascimento. Então por isso que nós temos ali a Jormungandr presente no God of War 2018, mas o Atreus, que é o Loki, ainda tá pequeno. E aí isso deu um nó na cabeça de muita gente, eu lembro no God of War 2018 quando isso aconteceu, tipo assim, pô se o menino é o Loki, como a gente descobriu no final do jogo, Mecha Yormungand já existe Se ele é o deus da trapaça lá Que gera essas bestas com a Angry Boda Que a gente viu no trailer do Ragnarok E aí, gente, voltando um pouquinho mais pra trás A gente tem aquele momento lá no início do jogo, né, pessoal Que o Baldo vai na casa do Kratos Eles têm aquele embate foderoso lá Mas a gente percebe que o Baldo tá procurando a Fei, que é a né? É a giganta aí que se casou com o Kratos ali, teve o Atreus e tudo mais. E eles ainda não sabem da existência do Atreus até aquele momento. Quando eles estão brigando, aí o Baldo questiona. Ué, mas quem que tá ali? Quem que você tá escondendo aí? Que a gente tá brigando aqui, você tá preocupado e tudo mais, saca? Aí eles passam a ter esse conhecimento. E como o nosso querido brother Kalil aí levantou a ideia, a gente até tinha deixado espaçar, né? Que quando ele vai lá procurar a Laufey, ele encontra o Kratos, ele acha que é... O marido dela na mitologia mesmo Ele não sabia que o Kratos era o Lee O cara da mitologia grega, né? O deus da guerra de lá e tudo mais Ele assimilou, pelo menos na nossa opinião, tá? Na nossa concepção Com o marido dela na mitologia nórdica E aí quando ele soube do Atreus Ele ligou os pontos, caramba Eles tiveram uma criança E a gente sabe que no Ragnarok Na profecia do Ragnarok O Odin, ele vai morrer por Fenrir Que é uma cria do Loki Então assim, tá vendo como é muita informação Mas algumas coisas começam a se ligar, entendeu? E a gente começa a entender que Eles estão atrás Agora do Kratos e do Atreus Porque a Laufei foi pro Brejo Justamente o poder, eu acho Pegar esse menino aí e dar um jeito nele antes que ele faça as coisas que vai fazer todo mundo ir pro caralho. O que vocês que acham, meus amigos? Só para Parece que é Farbalt o nome desse É, é isso palavra. mesmo, do Kratos, né? Eles representam isso, o Kratos isso. como o... Farbal, que seria na mitologia e... nórdica o esposo da Laufey. Da né? Laufey, isso. Então, assim é. Pra... Na cabeça do Baldur, né? Ele foi atrás de gigantes. Por isso que ele comenta ali e fala: pô, mano, achei que você e sua raça era maior e tal. <risos> lá, né? Ele tá. Estava se referindo aos gigantes, tal e eu, eu acho que faz sentido isso aí, tá? Porque até aquele momento, né? Eles não sabiam da existência do Atreus nem nada. Mas depois daquilo, né, já passou a saber. Tanto que, é, um pouquinho mais pra frente, quando a gente tá chegando ali no Mimir, né, tá ele ali e os dois, o Magni e o Mod junto ali, e eles já citam o Atreus, se eu não tiver enganado, é isso mesmo, sim, né? citam, ele, sim. Eles, eles, uhum. eles perguntam pro, pro Mimir onde tá, tal, não com o nome Kratos e Atreus, mas eles falam de uma maneira que a gente sabe que eles têm conhecimento dos dois. E uhum. faz todo sentido Odin já querer tirar o mal ali pela raiz. Então sim, inicialmente, na minha cabeça, eles estão atrás, sim, de Kratos e de Atreus pra acabar com isso. Só que mais tarde, isso já vira algo mais pessoal. Porque o Kratos causa o um terror no primeiro <risos> jogo. Ele mata Baldur, ele mata Magni, ele aparentemente, o Atreus mata o Mod. Tem gente que fala que ele não tá morto ainda, não sei, mas... Basicamente, ele derrotou três grandão, que são representatividade na mitologia nórdica, naquele mundo ali dos Aesir e tal. Então eu acho que ficou algo mais pessoal dali pra frente. Mas eu concordo que inicialmente a ideia é, possa ter sido essa mesmo, viu, <risos> Caio? O fato deles irem atrás do Atreus para que já impedissem o menino ali, já tirassem a vida do menino ali, para que mais tarde não tivesse aí é, Fenrir, Hela e e a Yormungandr que vão ser grandes adversários no Ragnarok, né? Talvez, né? A gente sabe também que o Odin, ele vai lá e tortura o Mimir diariamente, pega informações e tá lá, sempre nessa parada. Pode ser que numa dessa, né, ele tenha tomado conhecimento, ou pelo Heimdall, ou pelo Mimir, né? Porque o Heimdall vê tudo e fala, o Odin, eu vi um negócio ali que não, não tá certo. O Odin vai lá e pergunta pro Mimir, fala, ó, oh, e essa serpente aí? Ah, eu não sei, mas parece que ela é filha de um deus que ainda não, não tá aqui. E aí surge o e aí os caras começam a juntar os pontos e falam, ó, oh, peraí, e a gente foi atrás da Laufey lá e tal, de repente a gente achou um cara que tá com um moleque, talvez esse moleque seja o responsável aí pelo surgimento dessa Yormungandr aí, e aí tem as coisas que o Heimdall já soprou ali pra mim, eu acho que é bom a gente já eliminar tudo agora, pra não ter problema depois. Sabe o que que é mais curioso? O Calilzeiro, não sei se você lembra, eu não sei se eles explicaram isso pra nós em algum material adicional do God of War, mas eles não falam por que que o Baldo foi atrás da Laufey, eles não falam, cara, até onde eu lembro. Não falam. A, a teoria que é mais aceita, né? Inclusive, tem alguns canais comentando isso hoje, é aquilo que eu falei, que realmente isso não é da minha cabeça. Eu vi uns dois, três canais diferentes a galera comentando isso, e eu nem tinha me ligado, que realmente ele pode ter ido atrás da Laufey, com esse intuito de realmente né, acabar com os gigantes, não sei, algo relacionado aos gigantes. E quando ele chega lá, ele dá de cara com o Kratos e tal, mas ele não sabe quem é o Kratos. Pra ele, Kratos é quem tá junto da Laufey, é um gigante <risos> também, e que precisa ser eliminado. Mas até onde eu tenho conhecimento, não existe, eles não contaram, né, o porquê o Baldur vai lá. Uhum. Eu acredito que o mais aceito hoje seja essa teoria que a galera tá levantando aí, dele de ter chego lá, inclusive por essa fala que ele diz, né, olha, eu achei que a sua raça era maior, tal, pá, e a gente acha que ele tava falando dos gregos, e não é nada, ele, <risos> tava, ele tava falando, é, não é verdade, eu achei que ele hein? tava falando dos gregos, então claramente hoje a gente vê que ele tava falando de gigantes, até aquele momento que ele luta com o Kratos ali, ele tava achando que o Kratos era um Yotun, ele era um Yotun, um gigante, eu sou crente nessa daí, eu acredito nessa ideia. Porque a gente sabe também, né, que o Odin, ele ficou pé da vida com os Yotun porque eles baniram O Odin, a gente até fez um vídeo sobre isso já Eles baniram o Odin de Yotunheim lá, impedindo que ele ou qualquer Outro ser entrasse naquele reino novamente O Odin ficou pé da vida Eles massacraram os gigantes que restaram Lá em Midgard, né, o Thor no caso E aí eles provavelmente queriam dar fim A essa raça, igual você comentou aí, né E também tem essa profecia do Ragnarok Que o Odin ele tem conhecimento e ele quer impedir de todo jeito Então faz todo sentido, quando o Baldo percebe Que o Atreus existe, eles entendem Que essa profecia, ela avançou Pra um ponto onde tá mais próximo ali Os eventos que vão rolar E vão desencadear a morte do no Ragnarok Que todo mundo sabe que ele morre pro Fenrir Que é o lobo gigante lá, que é o filho do Loki E aí agora, no Ragnarok, a gente tendo a aparição da Angry Boda As coisas começam a se ligar um pouco mais Porque é o envolvimento desses dois Que geram essas bestas E com esse advento aí, da Jormungandr Ter vindo do futuro Na nossa concepção e naquele universo Que o God of War tá mostrando pra gente Nem o Fenrir, nem a ela e nem a Jormungandr Daquele tempo, existem ainda Então, assim, eu acho que vai ser um pega pra capar Muito fudido no Ragnarok Pra eles não deixarem o Atreus Se encontrar com a Angry Boda pra não acontecer isso E o Tyr vai ter muita parte nisso também Porque ele conhece os gigantes Ele tem uma afeição com os gigantes Assim como aquela raça também tem por ele O mundo, né, tem uma afeição <risos> pelo Tyr né? Pelo que conta, o Tyr era o cara Viajado e Adorado por todo mundo Todo mundo curtia o cara Então sim, é bem possível que ele e a Angrobot Estejam ligados. De alguma forma nessa nova trama, e eu tô muito ansioso pra ver, cara. Tem um num diálogo do Mimir, ele comenta que o, a presença do Kratos lá, o relacionamento dele com a Laufey acabaram antecipando, né, a chegada do Ragnarok. Kratos mudou alguma coisa ali. Eu acredito que isso não deva ter sido passado desapercebido ali pelo Heimdall, que é o cara que é o observador, o cara que vê tudo. Odin talvez esteja ciente, e eu acho que alguma coisa vai se vai desenrolar para essa direção, né, colocando aí o, o Loki no, no centro, né, no Cerny de tudo que, que vai acontecer no, no Ragnarok. Ó, eu tava muito, sendo bem honesto com vocês, eu tava muito, muito, muito empolgado no sentido de: caramba, eu vou ver todos os eventos. Eu vou conhecer todos os personagens, eu vou ver o Handel, eu vou ver o Sutur, eu vou ver o Fenrir, eu vou ver a Hela, eu vou ver o Diabo 4 que eu não vi no, no primeiro jogo, eu vou ver agora. Só que depois daquela entrevista que eles deram recentemente falando que o cerne, o foco sempre foi o relacionamento do Atreus com o Kratos e que tudo esse lance de Ragnarok e tal. Isso aí é um plano de fundo. Eu tirei meu pezinho. E eu acho hoje que a galera que for jogar o Ragnarok esperando ver todo esse povo aí pode sair decepcionado quando notarem que não vai ver. Eu acho que eles vão pegar eventos assim: os eventos principais do Ragnarok com as figuras principais daqueles eventos para contar essa história final da saga nórdica ali. Nós não vamos... Cara, eu tenho certeza que a gente não vai ver todos os eventos do Ragnarok nesse jogo. Porque Sim. esse não é o foco. Então, eu realmente eu tô indo, indo para esse jogo agora... Com essa minha mente. Tô indo de mente aberta pra entender a história do Kratos com o Atreus. Eu já deixei esse lance de mitologia e de esse fato de que, pô... É, será que fulano aparece? Será que fulano... Ah, eu vou ficar chateado se Hela não aparece. Não, não vou. Porque eu já entendi que o plano da Santa Mônica não é esse. Inclusive, isso que eu ia comentar. Eu não vou ficar surpreso mais se nem Fenrir e nem ela aparecerem. Porque pensando aqui agora, na perspectiva do jogo que ele vai mostrar pra gente. Ele vai conhecer a Ingriboda Boda agora. Se eles quiserem trazer Fenrir e ela, eles vão ter que dar um salto temporal muito gigante pros dois crescerem, acontecer todo aquele rolê lá. Ou eles vão ter que dar uma um, um engalobada ali e fazer os dois aparecerem como a Yormungand do primeiro jogo apareceu. Que eu acho que eles não vão fazer. Porque senão vai ficar esquisito pra caramba. Eu acho que eles vão adaptar muita coisa ali que... Vai lembrar a mitologia nórdica Mas vão acontecer de maneiras diferentes Como, por exemplo, o próprio Tyr perder a mão Ele pode perder a mão de outra forma Ou assim, ou assim, cara Ou nem perder, ou nem aparecer Fenrir Boa, Calil, mas aí você tá Não, cara, não é É que a gente tem que entender que eles têm um, um motivo Claro, se eles, se eles fizerem isso É chato pra gente que quer ver tudo A Santa Mônica tem esse poder agora Sim Porque se ela não colocar nenhum desses eventos Ela pode justificar o quê? Galera Lembrem-se que o Kratos chegou zoneando toda a parada. Uhum. Então, o Ragnarok que vocês conhecem tá todo bagunçado, entendeu? Às vezes, ó, não é nem Fenrir que vai acabar com o Odin, é Jormungandr, sei lá. Por quê? Uhum. Porque o Kratos bagunçou tudo. Então, ele, eles têm essa, essa carta na manga de que se fizerem diferente, entre aspas, não tem probleminha, entendeu? Porque eles já provaram por A e mais B que a chegada do Kratos mudou os eventos. O próprio Mime fala no God of War 2018, quando ele mata o Baldur e ele fala do do Winter que tá vindo, ele fala, ó, oh, é, a profecia tava prevista mais ou menos para uns 100 invernos. Agora vai ser em bem menos, você mudou alguma coisa. Ele fala com o Kratos. É, eles vão brincar muito em cima do lance, se apostando aí da questão do, de efeito borboleta e teoria do caos, né? Gerou um evento ali, qualquer distúrbio na linha do tempo muda e gera consequências que a gente não consegue calcular. É a carta que eles têm na manga, realmente. E ainda um, um outro ponto de que eles já comentaram, né, que o ponto fundamental é a história do Kratos com o Atreus, é, é, o, é o desenvolvimento do Kratos como pai, como que isso influencia a vida dele. Se aparecer a ela, vou ficar contente, se aparecer o Fenrir, vou ficar contente, se não tiver nada disso, eu já tô preparado, porque... Vamos pro Egito, e, né? fecha isso aí, vamos bater no Anubis, vamos bater no, no, no Osiris, isso, vambora, vambora, que cara, de, de longe, a, a mitologia que eu sou mais putinha, que eu sou mais tarado, é o Egito antigo. Então, beleza, Corey, encerra isso aí e vamos, vamos bater nas múmias. <risos> Bom, minha gente, acho que a gente já discorreu bem aqui sobre esse assunto, levantamos aqui a nossa teoria, também as nossas expectativas aí, e aproveitamos para poder dar esse recado para a galera ficar com os pés no chão e não esperar coisa demais da mitologia para depois não se frustrar com o jogo, entendeu? E novamente eu queria agradecer aí ao nosso mestre Calhuseira pela presença nesse vídeo aqui. Só engrandeceu aqui a sua presença com esse papo muito bom. E queremos você mais vezes aqui, meu brother. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Alanios e toda, né? Essa família do Meia-Lua que sempre me atura lá nas lives de vocês. Cara, sério, eu me sinto muito à vontade aqui, cara. É, é animal participar das lives com vocês lá, curtir no chat, que o pessoal me abraça com o mesmo amor como se eu estivesse no meu canal, é algo incrível, então sim, é, não tenha dúvidas que a gente vai estar sempre aqui junto de vocês dois, cara, obrigado por tudo mais uma vez, é um prazer, é uma honra estar aqui lado a lado de vocês, mano, obrigado. É isso aí, meus amigos, ó, link do Kalil, aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá. E no lá. título também. Exatamente, se inscrevam, tá no título, é só clicar rapidinho e confiram o conteúdo do Kalil, que é ó... Chuchu, beleza demais. A gente vai ficando por aqui, meu povo. Beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Vamos!